Você está cansado de estudar por horas e horas e, no final, não lembrar de nada? Olha, não existe nada pior para quem estuda do que uma memória fraca. A lembrança detalhada é o maior diferencial na hora de enfrentar uma prova. O problema é que a sua mente tem sido prejudicada pela falta de foco e de concentração. Para você ter uma ideia, um europeu do século 15 possui uma memória 500 vezes melhor do que a nossa. Imagine você fazer anotações mentais na velocidade em que seu professor fala. Imagine poder lembrar daquele trecho exato de um livro que você estudou. Imagine ter concentração para estudar em minutos o que antes você levava